Os Portais dos Céus estão abertos para nós a partir do instante em que aceitamos a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas é imprescindível que continuemos caminhando em direção a esses mesmos Portais, tendo como compromisso a irrefutável subserviência às Sagradas Escrituras, fazendo dela a meditação diária e de forma introspectiva, para que através desta mesma introspecção venhamos a gerimir toda a nocividade que se evidencia na natureza humana. E isto somente torna-se possível quando decidirmos nos santificar, deixando de lado todas as ambições oriundas deste mundo que jaz no maligno, que visa de todas as formas insuflar a carne a fim de que venhamos perder a direção cujo alvo nos conduz à vida eterna. Indiferente de fundamentar-me em um conceito calvinista ou arminianista, trago implícito em minha consciência a realidade do que fui, do que sou ou do que poderei ser. Na verdade, existe uma bipolaridade grotesca ao que se refere aos conceitos doutrinários do que tange o arminianismo ou calvinismo, em que ambos seguem-se degladiando de forma tão contundente que até parece que não se tratam de pessoas que creem no mesmo Deus com a mesma confissão de fé. A ideia aqui não é demonstrar que um está certo e o outro errado, Pudera eu, em um paradoxo utópico, criar uma doutrina que a abarcasse, que abraçasse as duas filosofias em uma só. Sei que isso torna-se até mesmo uma hipérbole, tamanha disparidade. Porém, quando penso que temos algo em comum, que maior é o que nos une do que o que nos separa, é que vem essa utopia tão maravilhosa, Sei que muitos teriam isto como uma forma de pragmatismo relativista, principalmente aqueles que são mais fundamentalistas. Porém, creio que ao fim da de Apocalipse, todas as divergências não passarão de efeitos colaterais causados pelas limitações advindas da débil natureza humana e a sua falibilidade. Aí não fará diferença se alguém arvorava a bandeira do arminianismo ou a bandeira do calvinismo, incluindo-se aí até mesmo as questões referentes à escatologia. Desde que venhamos a viver uma vida de devoção e santidade, devoção à subserviência dos ensinamentos das sagradas escrituras, Santidade onde o amor e o temor será a essência do nosso testemunho em retidão e renúncia à decaída e vil natureza humana.